Bem, vamos esclarecer uma dúvida aqui que muita gente tem. O fogo fato original e o fogo fato desabrochado eles têm formas supremas diferentes? E a resposta é não, galera. Eles têm o mesmo supremo, sim. Sabe por quê? Uma vez foi perguntado ao Derek J. White por que o Swamps, né, que é esse metanosino que apareceu lá, o dobrou nada, mesmo ele aparentando ser mais velho e tudo mais, ele não desabrochou. Engraçadinho, a vão falar ah, é por causa que naquela época não existia desabrochamento. Sim, mas isso aí é a explicação fora do universo da série. Agora, dentro do universo da série, sempre existiu o desabrochamento dos metanosianos. Aí por que, que isso não aconteceu com os swamps Aí o Derek, ele afirmou que isso É por causa que talvez não aconteça Com todos os metanoseanos, ou seja, não são Todos que conseguem desabrochar Isso faz sentido, a gente pode levar isso em consideração Assim, no pior cenário possível A seleção natural ia favorecer Os metanoseanos que conseguiram Desabrochar Mas o que é isso? É primavera? Agora, os que não conseguiram, infelizmente, eles iam morrer Porque eles não iam suportar a situação do pior cenário possível, entendeu? Esse desabrochamento ia ser importante na evolução Ali do pior cenário, por causa que é o que os fortes fica muito, tipo fogo, fato desabrochado. Ele levantando a mão já conseguiu invocar várias vinhas ali de uma vez, ele fica muito forte isso e ajudar ele aí a passar pelo pior cenário possível em milhões de anos teóricos. Quando a gente vê o Fogo Fato ativando o Super Omnitrix e virando o Supremo em flash de segundos dentro dos milhões de anos teóricos dos seus descendentes, eles vão evoluindo aí, eles passam pelo desabrochamento e aí eles vão evoluindo até chegar ao Fogo Fato Supremo que a gente conhece, entendeu? Ou seja, com isso o Fogo Fato original e o Fogo Fato desabrochado eles têm o mesmo Supremo. Entendido isso, então vamos entender mais sobre Metanos. Lembrando que eu só vou falar que o básico para vocês compreenderem como seria o pior cenário possível no planeta natal dos metanozianos, mas se vocês quiserem, eu posso fazer o um mundo alienígenas do fogo fato eu tenho um monte de mus alienígenas pendentes para fazer mas eu vou fazer sim, você deixar aí nos comentários beleza, o metanos é um pântano fumegante e fedorante de um planeta, o metanos ele é uma grande bola rodopiante de bio, ou seja bio é algo relacionado a rios, entendeu? então lá tem rios, deve ser uma água diferente lá uma água própria do planeta, né? mas não há crocodilos aqui entre o muque e a lama curioso isso, o metanos possui grandes depósitos subterrâneos de gás metano, que às vezes escapam e criam geysers de chamas, atingindo até 6 metros no ar. Portanto, a atmosfera do planeta é tóxica para a maioria das formas de vida. Essa informação aqui é dada por merchandise de um, um jogo, é aquele mesmo jogo lá, o Alien Force, que foi revelado sobre Kilmes e assim, eu sei que o Darwin discorda lá de Kilmes, aqui sobre metanos ele não falou nada, ele não disse que discordava nem nada, então a gente sim pode considerar aqui sem nenhum problema, sem nenhuma contradição. Bem galera, a gente tem a aparência do planeta metano revelado através do jogo Campeões Galácticos, que para mim é uma aparência que bate bastante, né? Com as descrições aí que eu falei através das merchandais Então, sim, a gente pode considerar que isso aqui é a aparência do planeta metanos. Mas o que, que aconteceria no pior cenário possível para os metanosianos evoluírem para a forma suprema? Acredito eu que teria um aumento desse gás metano, ele ia ficar bem mais prejudicial aos metanosianos, e sua composição poderia mudar para prejudicar os metanosianos e as outras formas de vida que antes não conseguiam sobreviver para que a atmosfera era tóxica, agora, no pior cenário, eles iam se adaptar a. Assim eles iriam ser os predadores dos metanosianos. Imagina, através disso aí apareceriam realmente os crocodilos. Então, os metanosianos teriam que realmente virar primitivos, lutar por território, que ia estar um negócio realmente complicado para eles, com vários predadores ali e tudo mais. E eles teriam que se adaptar com o tempo, lógico, né? Como eu falei, eles iam passar pelo processo de desabrochamento, por causa que a seleção natural ia favorecer isso a eles na evolução. Eles também tinham que se adaptar ao próprio gás metano que estaria na atmosfera, né? Com o tempo, ele não seria mais prejudicial, mas sim, isso é o que eles iam se adaptando. Também com geysers, todos esses fatores iam influenciar para o fogo dos metanosianos aumentarem, ficarem mais intensos assim chegando ao fogo azul. <férs> Porque não confunda, viu, galera? O fogo azul do fogo fato não é o mesmo fogo azul do fogão, não, viu? É que as chamas azuis elas têm essa cor devido à temperatura intensa ou também por possuir propriedades místicas. Aí, uma dessas duas pode ser o motivo do fogo do fogo fato ser azul. Lembrando que o fogo dele é três vezes mais forte do que o do fogo fato original. E, assim, faz sentido, né? Obviamente, ele tem a temperatura mais intensa, por isso que ele tem essa cor azul. Mas, há quem diga que ele possui sim propriedades místicas, que faz sentir também sabe por quê? Primeiramente porque o Fogo Fato Supremo ele é bastante adaptável. Já começa pelo episódio bem 10.000 mil retorna em que o Fogo Fato Supremo foi tão rápido que ele surpreendeu o Ion que é um ser temporal. Beleza. Tem esse efeito de adaptação. O segundo foi de adaptação dele é no episódio o centro da criação e ele conseguiu usar as suas plantas na mão de um sapiens celestial. Tu tem noção que as plantas dele conseguiram perfurar a mão de um ser que resiste à destruição do universo? Cara, isso é muito adaptável, realmente, né? Um feito surpreendente, na minha opinião. E isso se conecta ao fato de que os sapos celestiais, eles não se dão bem com magia, entendeu? Tipo, eles têm uma alteração da realidade muito forte, eles poderiam alterar a composição da magia para eles poderem dominar, mas, mesmo assim, é dito que eles não se dão bem com magia, com coisas místicas. E o Fogo Fato Supremo sendo místico, tendo propriedades místicas, faria para as suas plantas poderem perfurar a mão do sapo celestial, entendeu? Só que isso é só hipotético, tá ligado? Você que realmente eles têm um negócio mais simples, cara, que é só tem temperatura que está mais intensa ou é porque lá em metanos teria algumas ruínas místicas que fariam com que estivesse aí as propriedades místicas mas vocês escolhem qual das duas faz mais sentido então a gente já entendeu como é que o fogo dele ficou azul mas como é que a pele dele virou madeira petrificada lembrando que esse processo é mais demorado tipo com o tempo eles iam sim ficando mais densos né ficando mais compactos quase que os metanos já tem essa habilidade no episódio x igual a bem mais 2, o fogo fato ele pode ficar mais líquido e em o Retorno nem em da parte 1 o fogo-fato conseguiu ficar mais sólido, mais denso Entendeu? Então, como eles estariam lá no pior cenário Que eles teriam que ganhar mais resistência Por causa dos gases metanos, por causa dos predadores Eles deixaram seus corpos mais compactos Agora, para chegar à madeira petrificada Seria um processo assim Mais complexo. Vamos explicar aqui como é que Funcionaria. A petrificação É o processo pelo qual o material Orgânico, ou seja, o material do fogo -fato, Ele se torna um fóssil através da substituição Do material original e do preenchimento Dos espaços de poros originais Com os minerais. Ou seja, galera o que acontece é que o fogo fato ele tem o seu material original substituído e preenchido nos seus espaços, os seus poros. Que o fogo fato sim tem poros, nas mãos dele tem poros a própria boca dele poderia ser considerada um poro por causa que ele pode disparar fogo através da boca e também que ele dispara esporos, entendeu? Então faz todo sentido e sim tem poros e aí eles são preenchidos com minerais. Aí é que tá quais são esses minerais? Eis a questão. Mas assim galera, quando a madeira ela fica exposta, à ação do tempo ela é coberta por uma camada que protege ela de se decompor. Daí os segmentos que vão escoando na terra vão preenchendo os poros da madeira por outros materiais, outro material como a sílica, por exemplo, entendeu? É um mineral que poderia ser esse mineral ser preenchido aí nos poros do fogo fato mas só um exemplo, não é obrigatoriamente é ele, pode ser outros materiais também a estrutura celular de animais pré-históricos pode ficar preservada nela então é realmente como se fosse um fóssil e a petrificação tem vários processos diferentes que podem acontecer para chegar a esse estado, então vamos teorizar aqui qual desses processos tem mais relação com o fogo fato. no caso o primeiro processo é a permineralização permineralização é o processo onde ocorre quando a água subterrânea contendo minerais dissolvidos preenche os seus poros, então tem relação com água. É assim, o fogo fatal é o alien de fogo, o água, tá ligado? O que, é que tem a ver? Assim, a única relação que eu vejo é que o fogo faz supremo, ele tem respiração subaquática, então é, tem tem essa relação, mas vamos ver os outros procedimentos. No caso, o outro seria a silicificação, que é o processo no qual o material orgânico fica saturado com sílica, que é o mineral que eu falei naquela hora. Uma fonte comum de sílica é o material vulcânico. Aqui eu já já vejo uma relação bem mais próxima já que vulcânico fogo metanosiano é um além de fogo então isso aqui faz sentido até porque lá em metano tem geysers entendeu então isso poderia se adaptar com o tempo para virar ali um material vulcânico que se ia fazer com que ele pudesse passar por essa silicificação, já que poderia ser saturado com sílica e o que é sílica sílica é nada mais nada menos que dióxido de silício e cara tem muitos aliens aí em B10 que são baseados em silício gravatar que é baseado em silício o bloco é baseado em organo silício, o diamante é um ser vivo baseado em silício, não é tá, também o cromático, entendeu? Então, mais um alien aí que é de pedra, tem a ver com pedra, ser relacionado ao silício faz muito sentido. Então, para mim, por causa disso, material vulcânico, do dióxido de silício, a silicificação faz mais sentido como procedimento para o fogo fácil de petrificar. Mas um outro processo que tem é a piritização, que é algo semelhante à silicificação, então a gente pode relacionar, né? Tem um. Ah, então também pode ser isso, já que esse envolve a deposição de ferro e enxofre nos poros e cavidades do, do organismo. Com a periodização, ela pode resultar tanto em fósseis sólidos quanto em tecidos moles preservados. E o fogo fácil supremo, tem umas coisas mole nele, né? ele é feito de madeira petrificada, mas ele tem essas partes azuis que são sim uma solução orgânica semelhante a um gel de napalm. Pra quem não sabe, napalm é uma mistura de nastenato de alumínio e palmitato de alumínio, ou seja, é algo aí que está relacionado ao alumínio, então seria mais um meio do fogo fácil de se inflamar, não só pelo metano que ele tem, misturando com o gel ali daria uma inflamação bem maior, um fogo muito mais destrutivo. Então eu acredito que sim, essa piritização faz sentido, só que tem alguma coisa ali que meio que ferre sair por causa que é, ele tem a deposição, ou seja, a perca de ferro e enxofre, entendeu? Então fica meio que um negócio assim controverso, mas eu acredito que faz sentido também. E por outro, temos o processo da substituição, no qual é o segundo processo envolvido na petrificação, que ocorre quando a água, contendo minerais dissolvidos, dissolve o material sólido original do organismo, que é então substituído por minerais. Eu acredito que faz sentido também, tipo, lá tem rios, né? Os nós vamos por serem plantas, eles entrarem em contato com a água salgada, a água salgada faria com que eles se prejudicasse, porque isso acontece mesmo com as plantas, né até o ponto deles ficarem secos. Então, eles iam né, se solidificar, iam se petrificar com o tempo, passar por todo esse procedimento, aí ter seus poros preenchidos por minerais, eles ficaram até mesmo parados, mesmo, né? tipo, como se fossem verdadeiras estátuas aí passa todo esse procedimento, se adaptando, até que finalmente. Depois que terminasse né, o processo da petrificação, eles poderiam se mexer tendo essa nova forma deles, entendeu? Então todos essa, esses processos, eu acredito que tem uma relação ali. Só que o que mais faz sentido é sim a, a silicificação, que é o processo mais estável aí. Mas assim, fica da opinião de vocês, entendeu? Eu vou deixar essas quatro opções para vocês escreverem qual que faz mais sentido baseado em, em tudo isso que eu expliquei. O que é que vocês acham que é o processo que o fogo fato passou para ele chegar à petrificação? Foi a permineralização? Foi a silicificação foi a piritização ou foi a substituição. E também tem uma quinta opção aqui, galera, que seria madeira petrificada artificial, no caso, 2005, os cientistas eles haviam relatado que eles haviam petrificado com sucesso amostras de madeira artificialmente. Que isso aí, eu acredito que seja o menos provável, por causa que eu acredito que não teria tecnologia assim no pior cenário, especificamente em metano, por causa que metanos é tudo primitivo, tem um negócio ali de de pântano e tudo mais, entendeu? Eu acho que só se fosse o pior cenário de outro supremo ou até mesmo o cenário do, do Fogo Fato Primordial, né? já que eles passam pelo melhor cenário possível e tem vários do futuro, então eu acho que isso combinaria com ele Mas com o Fogo o Fato Supremo aqui eu acredito que não Bom, mas agora vamos falar sobre a regeneração Em que o Matt Wayne, ele acredita que a regeneração é uma característica que a seleção natural favoreceria entendeu? Então vamos pensar aqui Se a seleção natural já favoreceu eles a desabrocharem na evolução E o Fogo o Fato Desabrocha dele tem uma regeneração mais forte Então isso é algo que ajudaria eles né, a evoluir, a se adaptar no pior cenário possível Então acredito que essa capacidade de regeneração favoreceria sim a evolução Novamente para o Fogo Fácil Supremo. Mas como é que isso aconteceria? Lembra que eu falei lá que a petrificação, ela pode preservar a estrutura celular de animais pré-históricos. Então, a madeira petrificada pode preservar a genes. Então, por que, é que ele não poderia preservar os genes do fogo-fato original, o fator regenerativo dele, para que ele pudesse sobreviver aí, né, se adaptar à evolução, né? Porque a seleção natural favoreceria essa característica, fazendo com assim que ele tivesse a regeneração depois da petrificação. Já que ele não pode, né? Não tem a aperitização que faz com que preserve material mais orgânico, mais mole, entendeu? Então eu acredito que eles poderiam sim ter a habilidade de regeneração, mesmo estando nessa forma aí de madeira petrificada. Só que seria uma regeneração mais tipo, tipo a do Hulk, entendeu? Não no mesmo nível, não confunda, não seria o mesmo nível do Hulk não, que o Hulk, o negócio é, é absurdo. Agora o do Fogo Fato Supremo seria parecido assim com ele, tipo, uma regeneração instantânea, tá ligado? Levava o dano e já regenerava na hora. É como se fosse uma regeneração dura, entendeu? Não um negócio mais molenga que nem o Fogo Fato original. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, né, do pior cenário do Fogo Fato Supremo. Foi um negócio, assim, bem técnico mesmo, né, envolvendo aí a ciência e tudo mais, essas coisas. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!